Boa noite, irmãos. Que a graça do Senhor esteja com todos. Estamos dando início a mais um estudo da Palavra. E hoje, nós falaremos sobre a Palavra de Deus. Então, é com muita alegria que a gente inicia essa ministração. Eu convido a todos que quiserem orar junto para que o Espírito Santo dirija esse momento. Então, nós invocamos, o Pai Celestial, em nome de Jesus Cristo, ó Espírito Santo do Deus Altíssimo, venha, Senhor Jesus, operar nesta noite, para que tudo saia de acordo com o Teu querer o Teu realizar. Usa-me, Senhor Jesus, para liberar a Tua palavra, Pai, para que chegue aos corações de todos aqueles que o Senhor tem enviado e que o Senhor possa produzir cada vez mais o um entendimento da Sua vontade dentro de cada um de nós. Senhor, nós te agradecemos por esse momento, Pai. Queremos, Senhor Jesus, ter uma submissão total agora para o Teu Espírito, Senhor. Opere nos nossos membros para que flua, Pai, do Teu trono a Tua palavra que edifica, que exorta, que consola os nossos corações. Traga o um entendimento, Pai, abra os corações e as mentes para receber agora, através do Espírito Santo, a Tua direção e o teu propósito, muito obrigado Pai, em nome de Jesus, então irmãos, é com muita alegria que estamos aqui novamente, trazendo a palavra do Senhor, e o Senhor hoje, me deu alguns textos para ler e compartilhar com todos vocês, e para dar início, eu convido aqueles que quiserem, abrirem as suas Bíblias, no livro do profeta Isaías,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 não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a designei. Irmãos, nós vimos aqui que o Senhor diz que a palavra de Deus ela é como a chuva e a neve que desce dos céus e que ela não volta para o seu lugar de origem, para o céu novamente, sem que ela opere aquilo que ela foi determinada para fazer. Então, a água faz prosperar, faz fecundar, faz brotar, faz dar pão ao semeador. Assim como a água, a Palavra de Deus também é a vida, é, a, é o que nos lava, é o que nos traz vida, é o que faz com que a gente também produza frutos através da Sua Palavra, da Palavra de Deus. Jesus falou em Mateus 4,4, quando ele foi tentado no deserto, ele disse para Satanás, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca do Pai. Então sabemos, irmãos, que a nossa vida, o nosso alimento, além de nós termos um alimento natural, nós temos que nos alimentar da palavra de Deus. A palavra de Deus é que nos dá a vida verdadeira, que traz a verdade, que traz a justiça, que traz os conselhos, que traz também as exortações para que a gente venha se corrigir e não desviar do caminho do, do Senhor. É através da palavra de Deus que tem aqui na Bíblia os ensinamentos que precisamos para ter uma vida sadia, próspera, em unidade em amor, em convivência harmônica entre as pessoas. E sempre quando a gente fala da Palavra de Deus, a gente lembra daquele versículo que está em Mateus 28, que eu queria ler para os irmãos, no Evangelho de Mateus 28, o Senhor nos diz, a partir do versículo 16, Diz o seguinte, Jesus já tinha ascendido aos céus e já tinha vindo para trazer essas verdades para todos nós. E ele diz, seguiram os onze discípulos para a Galiléia, para o monte que Jesus lhes designara. E quando viram, o adoraram, mas alguns duvidaram. Jesus aproximando-se, falou-lhes, dizendo... Toda autoridade me foi dada, no céu e na terra. E, de portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo, e ensinando a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Jesus já tinha cumprido a obra, já tinha consumado a obra que ele veio para fazer na terra. Agora ele designa os seus discípulos a continuarem fazendo aquilo que ele fez. A pregar o evangelho, a batizar as pessoas, a curar os enfermos, a expelir os demônios. E assim o Senhor ordenou os discípulos para que fizessem. E mesmo alguns duvidando, todos foram incluídos nesta comissão para ministrar a Palavra de Deus. E é tremendo que além dos, do, dos discípulos de Jesus, como vai crescendo as, as, a disseminação da palavra nos lugares onde os discípulos andavam, até chegar ao apóstolo Paulo, que antes de se chamar Paulo, era Saulo, um judeu que conhecia toda a as escrituras judaicas, e era um perseguidor dos discípulos de Jesus e da sua doutrina, o Senhor usa este homem para ser um dos maiores pregadores que passou sobre a terra. Tanto que ele escreveu várias cartas e nós podemos lê-las até hoje. Então foi um, um, um homem, um apóstolo, altamente usado pelo Espírito Santo para pregar o Evangelho entre todas as nações e levar o Evangelho tanto para os judeus como os gregos, como também para os gentios que somos nós que não somos dessa descendência judaica e eu queria ler uma carta na carta dos Atos dos Apóstolos no livro dos Atos dos Apóstolos uh, no capítulo 20 o apóstolo Paulo Deixa uma mensagem Para os presbíteros das igrejas E eu queria compartilhar com os irmãos Sobre esse texto Eu vou ler Os irmãos acompanhem-me Em Atos 20 Versículo 17 em diante Demileto mandou a Éfeso Chamar os presbíteros da igreja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 Portanto, eu vos protesto, no dia de hoje, que estou limpo do sangue de todos, porque jamais deixei de vos anunciar todo o designo de Deus. Atendei por vós e por todo o rebanho pelo, sobre o qual o Espírito Santo vos, constitu, vos constituiu bispos para pastor de Arges, a igreja de Deus, a qual ele comprou com seu próprio sangue.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 Trabalhando assim é Mister socorrer os necessitados e recordar as palavras do próprio Senhor Jesus. Mais bem-aventurado é dar que receber. Irmãos, eu leio, lendo essa palavra, o Senhor aqui mostra como Paulo se entregou à igreja. Como ele deu a sua vida para pelo evangelho de Deus, e a gente tem visto como é, é ministrado muitas vezes aqui na casa do Senhor, como nós devemos nos engajar na obra de Cristo, como é pregado que nós devemos também cumprir o propósito de Deus que tem, tem pelas nossas vidas, de pregar o evangelho, de buscar o Senhor de todo o nosso coração, de buscar em primeiro lugar o reino de Deus, que a gente sabe que todas as outras demais coisas não serão acrescentadas. Essas coisas que a gente observa na vida que teve o apóstolo Paulo, da maneira que ele se entregou, nos constrange muitas vezes. Como nós temos ministrado, como nós temos exercido o nosso ministério com o Senhor. O Senhor quer que a gente nos mostre, que como foi zeloso o trabalho de Paulo para a igreja de, de Cristo, como ele entendeu completamente o, prepo, o propósito do Espírito Santo sobre a vida dele, de zelar pela igreja a qual Jesus tinha pago o preço com a própria vida, através da cruz, como foi importante para ele, como ele deu valor a esse encargo que o Senhor deu, porque Ele mesmo com algemas, grilhões, com sangue e lágrimas, Ele não deixou de cumprir esse propósito, Ele cumpriu a carreira, Ele foi até onde Deus tinha designado Ele para ministrar. E mesmo que Ele passasse por todas essas tribulações e carências de tantas coisas, Ele não se desviou desse caminho. E é tremendo, que um homem que conhecia todo o judaísmo, conhecia todas as escrituras já da parte antiga Se converteu de tal forma, entendeu completamente a obra de Cristo Ao ponto de todas aquelas coisas que ele sabia antes Ele, ele disse que para ele não, se, não tinha serventia nenhuma Que ele deu a vida pelo evangelho, ele era escravo de Cristo ele se entregou ao Deus e ao Senhor Jesus de tal maneira que seguiu com um propósito completamente diferente do que qualquer um de nós poderíamos pensar nas nossas vidas naturais. E dando sequência a esse estudo, eu convido os irmãos para também abrirem em Efésios 3, onde também nos ministra o que Paulo fez através da, da sua vida dando um exemplo de como deveríamos viver e ministrando para todos aqueles como também deveriam buscar as escrituras e ensinar a palavra de Deus então em Efésios 3 no versículo 1 em diante eu vou ler para os irmãos o título diz a vocação dos gentios e o apostolado de Paulo por esta causa eu, Paulo sou prisioneiro de Cristo Jesus por amor de vós gentios, se é que tendes ouvido a respeito da dispensação da graça de Deus a mim confiada para vós outros. Pois segundo uma revelação foi-me dado conhecer o mistério, conforme escrevi há pouco resumidamente, pelo que quando ledes, podeis compreender o meu discernimento do ministério de Cristo, o qual em outras gerações não foi dado a conhecer aos filhos dos homens, como agora foi revelado aos seus santos apóstolos e profetas no Espírito. A saber que os gentios são co-herdeiros, membros do mesmo corpo e co-participantes da promessa em Cristo Jesus por meio do Evangelho, no qual fui constituído ministro, conforme o dom da graça de Deus, a mim concedida, segundo a força operante, do seu poder. A mim, o menor de todos os santos, me foi dada esta graça, de pregar aos gentios o evangelho das insoldáveis riquezas de Cristo, e manifestar qual seja a dispensação do ministério, a dispensação do mistério, desde os séculos oculto em Deus, que criou todas as coisas, para que, pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus, se torne conhecida agora dos principados e potestades nos lugares celestiais, segundo o eterno propósito que estabeleceu em Cristo Jesus, nosso Senhor, pelo qual temos a ousadia e acesso com confiança, mediante a fé nele. Portanto, vos peço que não desfaleçais nas minhas tribulação, tribulações por vós, pois nisto está a vossa glória. Irmãos, olha... Paulo ele se declara como um escravo, né? Como um preso no Senhor, fazendo todo, fazendo tudo que era para preciso fazer para levar o ministério da palavra de Deus. Paulo foi usado por, por, por, pelo Senhor para levar, inclusive, para os gentios a palavra de Deus e disseminar a palavra por onde quer que ele passava, então ele foi usado por Deus para cumprir esse propósito e ele já no final da sua carreira, ele continuando esse, esse essa leitura, ele diz ali no 14, por esta causa eu me ponho de joelho diante do Pai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 Olha a riqueza dessa palavra. O Senhor quer que o Cristo habite em todos nós e pela fé a gente fique cada vez mais arraigados e alicerçados na palavra do Senhor. Que habite Cristo ricamente no nosso coração para que todos nós possamos conhecer o amor de Deus que é uma plenitude de todas as coisas. Né? E ele diz que... Ele quer que a gente possa compreender o comprimento, a altura e a profundidade para conhecer o amor de Deus de todos os sentidos, de todas as formas, de todas as maneiras. Para que Cristo habite ricamente no meu coração e no teu coração. Ele pregou essa palavra durante toda a sua vida para que eu e você tivesse dentro de cada um de nós a habitação de Cristo e que nós vinhéssemos a dar o valor da Palavra de Deus nos nossos tempos, hoje no nosso tempo quem prega a Palavra do Senhor é a nossa geração, é, é eu, você, todos nós temos essa incumbência hoje, por isso que Ele diz para que opere esse poder dentro de mim e de você, e que Cristo habite ricamente em mim e em você, para que a gente possa expressar o amor de Deus, expressar o amor de Cristo, buscar conhecer a natureza de Deus, esse amor que excede todo entendimento, né? porque Ele é poderoso para dar infinitamente mais de tudo que pedimos ou pensamos, conforme o poder que opera em nós. E a Ele seja dada a glória na igreja, é a Ele que nós devemos glorificar, é a Ele que nós devemos exaltar, toda a honra e toda a glória na igreja pertence ao Senhor Nas nossas vidas pertence ao Senhor Nas nossas vidas nós temos que exaltar o Seu nome E é através desta palavra Que o Senhor nos exorta A nos agarrar com mais firmeza nas coisas de Cristo Para que a gente venha cumprir o propósito dEle Para que a gente venha fazer a vontade de Deus sobre as nossas vidas. Então, eu me alegro muito de poder participar do corpo de Cristo. Eu me constranjo muito quando eu vejo ainda a falta ainda que me faz essa entrega e as renúncias ainda que o Senhor tem proposto para obedecer completamente a palavra de Deus. Eu creio que todos nós nos constrangemos quando vemos um testemunho de Paulo que se entrega totalmente se declara prisioneiro de Cristo cumprindo só o propósito de pregar o Evangelho né? e o Senhor nos comissionou para que, vá, para que nós ir fazer, cumprir o id em todas as nações, pregando a sua palavra e batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo esse é o propósito que tem na vida, na minha vida e na vida de todos os irmãos para finalizar eu queria abrir em 2 Timóteo no capítulo 4 que finaliza o apóstolo Paulo também dando uma direção a Timóteo mas também ele, ele mostra toda a dedicação que ele cumpriu através da palavra de Deus então ele fala em 2 Timóteo 4 conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus que há de julgar vivos e mortos pela sua manifestação e pelo seu reino, prega a palavra, insta, quer seja oportuno, quer não, corrige, repreende, exorta com toda longanimidade a doutrina, pois haverá tempo em que não suportarão essa doutrina, pelo contrário, cercar-se-ão de mestres segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos, e se recusarão a dar ouvido à verdade, entregando-se às fábulas. Tu, porém, se sóbrio em todas as coisas, suporta as aflições, faz o trabalho de um bom evangelista, cumpre cabalmente o teu ministério. E aqui Paulo, na sequência diz, Quanto a mim, estou sendo já oferecido por libação,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 Revelação de Paulo já tinha no coração dele De que ele já tinha cumprido essa carreira Combatido o bom combate, guardado a fé Ele sabia que ele tinha cumprido o propósito que Deus tinha para a vida dele Já era chegada a hora dele partir Ele sabia que estava nos últimos dias de vida E ele sabia que ele tinha uma coroa de justiça guardada Para no dia da vinda do Senhor recebê-la que honra, que honra nós podermos receber a coroa da justiça na vinda do Senhor. Que nós façamos, Senhor Jesus, por ter também esse galardão de receber a coroa da Tua justiça, Pai. E receber, Senhor Jesus, no dia da Sua vinda, poder entrar nas bodas do Cordeiro ser chamado pelo nome pelo Senhor, para habitarmos com Cristo e reinarmos com Ele eternamente. Isso me constrange e ao mesmo tempo me exorta, e exorta, creio que todos os irmãos, a vivermos uma vida digna e cumprir o ministério que Deus tem preparado para cada um de nós. Que o Senhor possa, com a sua infinita misericórdia e bondade, agir na minha vida e na vida dos irmãos para que esse propósito se cumpra e que todos nós estaremos juntos, estejamos juntos na vinda do Senhor. Muito obrigado, irmãos, muito obrigado, Senhor, por essa Tua palavra. Eu Te agradeço, Senhor, por tudo que o Senhor ministrou e eu agora entrego, Senhor Jesus, esse momento a Ti. Muito obrigado, irmãos. Boa noite.